e vamos ao vídeo a perto amigos que nós tocamos hoje nós vamos fazer um vídeo aqui das novas varionica que é um modelo novo e nós vamos dar uma demonstração nela aqui para como ela entra na área de conflito na área de minério e também como ela caça os veios de água é o nosso amigo Edson aqui junto vai gravar o vídeo e vamos começar a fazer uma demonstração dela caiu? não então essas aqui ó, elas são a, as varas de cobre, as empunhadeiras de cobre as varetas são cobra ela é toda em cobre rolamento, tudo em cobre embaixo dela aqui tem a câmera aqui você pode colocar ouro, diamante, outras coisas que você for caçar e você coloca o tampão e fecha ela dá uma elas são muito bonitas todo cobre leve também uma varieto bem leve boa para trabalhar com ela só então nós vamos dar uma demonstração agora dela como é que ela se sai no comando agora nós vamos dar um esse comando de voz, você pode fazer esse comando no pensamento e pode fazer ele falado. Então eu vou fazer o comando para ela caçar agora é um veio de água, eu vou fazer o comando no pensamento. Só que é importante os três passos. Então, ó, um, dois, três. Ó, ela já virou apontando para que lado que está um veio de água. E esse comando eu fiz ele no pensamento depois também eu vou fazer um também falado e às vezes você está num lugar que você não pode falar mas você você faz ele você pensa ele no pensamento então o cérebro manda manda para a energia energia manda para as mãos então aqui nós vamos mandar um vamos mandar para frente até nós achar aqui já o um lugar aqui está o ponto, então se você for fazer um poço artesiano aqui seria o ponto para você furar aqui seria para você fazer a furação, a peça da, vai furar desce bem em cima aqui, ó. então aqui ó, se você está em cima dele aqui ó, você dá, ele está aqui está cruzado, se você der um passo para frente ele já descruza, Tá dando pegar na frente ali, não está pegando de lado Então você está em cima dele, se você der um passo para frente, ela descruza. Aqui ela não, aqui ela está cruzando. Você der um passo aqui, ela já descruza. E se você tiver aqui também, ela está cruzada em cima. Você dá um passo para trás, ela descruza. Agora um outro detalhe. Aqui ó esse veio ele segue essa direção aqui ó O sol para nós nasce daquele lado ele nasce para lá lá nasce de lá então ele está coisica aqui na esquerda coisica então se eu pegar esse veio aqui ó e andar aqui na direção que o sol nasce eu vou eu vou encontrar ele aqui ó ela vai cruzado a hora que ele descer para baixo ele descruza aqui ele descruzou por quê? porque aqui ele desceu ele foi para o fundo de novo se eu andar mais para frente ele pode vir ele pode vir para cima então eu vou tentar andar aqui porque aqui está um mato meio sujo mas eu vou tentar fazer mais um aqui fazer ó aqui ele cruzou aqui ele veio para cima de novo outra coisa ele não segue retinho vocês podem ver que lá ele fez uma curva e aqui ele faz outra aqui ó. então eu vou tentar mais aqui ó. ele já fez outra curva o ele não é muito bem reto, ele vem fazendo curva já que se eu caminhar para lá ele vai, vai descendo fazendo curva aqui abaixo então agora nós vamos voltar lá aí o pessoal que tiver interesse nessas varas, essas varas são é as varas mais em conta que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo são excelentes para caçar minério, caçar água para caçar ouro, diamante são excelentes então nós temos essa que é a número 4 e nós temos a número 2 que é a tecnologia de ponta que é essas aqui, ó. essa é a número 2 essa já é tecnologia de ponta, ela é toda latão, toda metal amarelo essa já é uma tecnologia mais avançada mas hoje mas hoje nós estamos fazendo demonstração dessas de cobre então a demonstração é dela então agora nós vai dar um comando para ela, eu vou dar um comando para ela é indicar uma área de conflito, que essa área de conflito é uma área de energia, onde tem vários material, aonde pode ter cobre, ferro, brinco prata, uma série de coisas nessa área, a única coisa que não tem nela é água, a água não tem nessa área, então eu vou, vou falar em voz arte para que o pessoal entenda no vídeo, mas você não precisa falar em voz arte você pode falar em pensamento, mas eu vou falar em voz para o modo pessoal entender mais, mais fácil. Então, onde. Procura uma área de energia. Um, dois, três. Ela já me indicou a, a direção para que, que lado eu tenho que andar. Agora, para cá, ela indicou para mim andar para cá. Então, eu vou andar reto aqui, ó. para o lado que o Edson está gravando. É logo eu entro dentro dessa área de energia essa área de energia é só minério, olha as vareta acabou de entrar nela então aqui, elas vai seguir caminhando até sair fora dessa área de energia, então nós vamos, aqui elas vai continuar cruzada porque ela está dentro de uma área de energia, e isso aqui não é água, isso aqui é minério que tem embaixo não é energia telúrica ó, você vê que uma, esse manchão ele é grande essa área ó. portanto nós já temos andado e agora que vai sair dela agora que saiu então essa área aqui ela deu mais de, de 15 metros que é uma área de energia por que energia? porque são várias energias tá, ali ali é energia de um punhado de minério no qual pode ser ouro, pode ser prata, zinco, cobre, urânio, uma série de coisas outra coisa pessoal que, que aqui, variônica aí do canal prestar atenção aí nos vídeos aí, porque nos vídeos ensina muito por exemplo você está numa região aí, você quer saber se tem algum ouro, alguma coisa se você pega as variões se não tiver ouro por perto se você tem uma serra lá longe você pode perguntar para essa se naquela serra lá tem algum ouro naquela região se elas cruzar no terceiro passo porque tem se não cruzar porque não tem e elas procuram você se, se ordenar para elas procurar e pedir o pessoal aí para se inscrever no canal deixar o like aí fazer os comentários para o canal poder poder crescer e também avisar o pessoal aí, que claro que não 5 mil inscritos aí, nós vamos ter um sorteio. Vamos sortear uma com com diamantinho e mais uma, umas coisas. Que ainda estamos para definir. Quem vai patrocinar o Casa Nova. E nosso amigo Edson aqui também, né? E já nós vamos encerrar esse vídeo, porque ele já está ficando meio longo.